Não sei agora, porque você falou no que então nós estamos aqui. Falando baixinho. Baixinho. Com mais um vídeo e hoje. Pam House of Thumbscap. Ruxando série, né? Porque vocês sabem que eu estou ruxando série. E aí, né? Sabe como é que é ruxar série, né, gente? Eu Já expliquei no vídeo passado. Explicando esse vídeo. Ah! Oh! Eu não gosto desse jogo. Tá. Ah, eu, eu não sei se eu já falei pra vocês. Mas esse jogo mexe comigo de uma maneira... Assim. De uma maneira assim. Entendeu? Kamox 2016. Dia 2. O suprimento de comida acabou, o suprimento de água está a 30%. Vida mental está acabando. Deixando essas notas para trás para ajudar, para marcar os outros. Ué, essa nota não era para estar aqui. Bom, acho que essas notas são meio aleatórias. O que pensa, você mexer em 100 salas, velho. O jogo ele deve ser aleatório, tipo... Vai, tem algumas, por exemplo, nessa sala mudou o padrão das salas. Mas ainda é aleatório Certeza, tipo, não sei Antes de se jogar um joguinho arcade Era de, tipo, quão longe você Teste o bife 100% carne Trancado Eu tô no McDonald's Moço banheiro feminino, né? Porque... <risos> gente, qual a chance? O banheiro feminino... Tem tá alguma coisa cagando. Ai gente, eu não gosto dessas salas aí que eu não conheço. 100% carne! Eu acho que é isso que tá falando. dia 2. foi um dia estranho o número de pedidos continuavam a crescer cada vez mais estava indo bem mas eu não sei sobre os números de pessoas hoje eu vi usando o, o carro com muita comida para uma pessoa então de 10 minutos depois ele voltou para pegar a mesma, as mesmas carnes e depois ele saiu de novo voltou para comer de novo Talvez eles apenas estão pegando comida para uma festa ou para um hotel, mas me preocupa de alguma razão. Tipo, carne que vicia. Só tem isso aqui? Não tem uma chave? Não. 100% carne. canê Nossa, gente, eu nunca esqueço. Eu fui lá no... Se vocês verem aí meu vlog do Anime Friends, eu fui no Anime Friends. Aí a mulher. Ela era uma japa, né? Então ela tinha aquele sotaque meio japonês. Aí eu chego... Eu quero um pastel, mas do que? Tô pensando assim: pastel ou não pastel? Aí eu falei: ah, pastel! Aí eu falei: ah, eu quero um pastel de carne. É, pra moça, eu falei: moça, então é o seguinte: Viu um pastel de carne aí, namoralzinhas. Aí ela: ah, você gostaria de um pastel de canê? Ela falou bem assim: canê? Aí eu não tinha entendido o que era carne. Aí ela, canê. a eu, ah? não moça, carne, pastor de carne. Aí ela, ah sim, canê. E <risos> eu fiquei tipo, ah? aí depois de um tempo que eu entendi que canê era carne. Aí já virou giro é, comigo. Tem vezes que eu tô parado. Aí, ah, me vê um pouco de canê. Gente, na é bonde aqui é, é. Eu não tô mais aguentando esse McDonald's. Quebrado. O Lego que está... Ah, será que dá pra... embora. Peguei uma chave da onde? Do banheiro? Ah, dá aqui. Eu já vim aqui... Meu Deus, tem muita sala. Nossa, mas foi demais esse... Esse canê... Aí, tem, aí eu peguei essa mania. Agora tem vezes que eu tô parado, aí eu chego... Ah, canê. Ah tá, vou pegar o lanche aqui. Sapatos. Seja desse tamanho, eu sou. Sem gritar. Cuidado com as cobras. Sem álcool, sem mergulhar, sem se esconder. Nós iremos achar você. Não gostei, tá? Ah, eu tô com medo. Gente, eu tô com medo. Vai ter chave agora? Quero sair daqui! Canê! Tá o que nem a canê. Tipo, jogo, você me mostra um monte de, ca de canê. Não sei. Mas com qual propósito? Ah, chave. música de psicopata, gente! Ah, ele deixa as portas... Ah, que foda! Só que não. Esse foda foi tipo, me fudir. Ai, que musiquinha! Ai! Gente, alguém me explica! A música não tá ficando mais legal. Gente, dá pra sonhar com essa musiquinha com o Ronald McDonald indo atrás de você. Eu não quero! Eu não quero o McLance Nossa, eu fui rápido naquela, gente. Ele voa, por isso que ele me bate aqui. Aí esses bichos que voam, eles atravessam a parede, é muito feia da putagem. Isso é uma coisa bem mal feita do jogo, sem só. Ronald McDonald's! Eu não quero um McRunch. Eu não quero um McRunch feliz. Acabou? Ai, meu brioco. Ai, meu brioco. Ai, meu brioco. Eu posso largar essa série, mas só, só um pedido. Esqueleto suinho! <risos> Não quero mais jogar. Esqueletinho! Nossa, eu também lembro um episódio aí de que eu assisti. Billy Mindy, quem já assistiu? Eu amava aquele desenho. Billy Mindy. Aí eu lembro a mãe do, do Billy. Aí pra quem sabe. Ela odiava, não, ela tinha medo do, do, ceifador sei por do sinistro, puro osso. ó, lembra aí um dos nomes. Ela tinha medo. Aí, e no dia que ela conheceu eles, depois que ela chegou de viagem, ela chegou e ela viu o esqueleto que, tipo, ninguém confirmava, um negócio assim, ela foi começar a ser tratada como louca. Aí teve uma hora que ela viu ele, tipo, sem o capuz. Nossa, que susto. Eu pensei, mano, eu vi essa roupa aqui atrás, pensei que era, sei lá, uma mão, assim, é... Aí, gente foi engraçado, foi engraçado, porque aí ela na hora que ela vê ele, ela começa a gritar, ah, esqueletinhos, esqueletões, esqueletaços, eu, come... eu comecei a rir, eu fiquei tipo, bem naquela risada de criança que muito vontade de você dar um soco na boca, zero. Oh, hi. Oh, hi. Eu não vi que você conseguiu chegar até aqui E você tem um machado Nossa, na hora, bom, mas parabéns Você está quase, eu acho Bom, eu não, eu não tenho um presente Eu não tenho um presente para você, então tchau. Nunca vai ficar sem Ai meu Deus Estamina infinita Ué, mas não corre não? Isso não é estamina infinita, isso aqui é lentidão infinita. Bom, vamos lá, né, gente? Vamos ver. Isso é para o jogo ficar mais difícil, é? Ela me proibir de correr. Bom, pelo menos eu posso atacar infinito. E tem um save aqui perto. Devia ter um save de 50, 50 salas assim. Não sei. Não sei. Eu não consigo correr, gente. Eu não consigo correr, Eu vou morrer. Morri, gente. Vou ficar segurando shift. Ai! Eu queria ver como é que é esse bicho. Se alguém manda tiver um link aí do, dos specimens, vocês que são viciados em tudo aí, que tem, por favor, gente, manda um link aí com.. Com fotinhos dele. Tipo uma selfie dele, uns nudes também. <risos> Meu brioco vai morrer Eu não aguento, ai meu Deus O meu cu fazendo bico Bico, bico Vai ficar tipo assim, ó Ele vai me atacar aqui Ou não, né? Acho que se eu for devagar Funciona E esse efeito aí é Muito louco Ah, gente, eu acho que ele é lento, então, por enquanto, eu tô de boa. Ah, posso correr. Filha da puta. Ela, você tem estamina infinita. É tipo, infinita, ou seja, você não vai correr. Se você não corre, você tem estamina infinita. Piranha! Ai meu deus, acabou o Ronald McDonald atrás de mim, nossa a gente já tem até uma ideia da, da foto, vai ser legal. Eu preciso de um tripé gente, aceito doações tá, quem tiver um tripézinho aí de grátis, tô precisando, é que você, todos esses vídeos que eu gravei gente, eu não tô mais usando tripé, faz tempo que eu não uso um tripézinho lindo. Eu morreu <risos> saudades <risos> eu mais jogo esse jogo ele dá muito medo e é muito fofo ele é muito fofo mas eu tô com medo ele é muito fofo mas eu tô com medo vamos lá gente comigo tá uma para dar aqui Aquela patanã rachada. E aí, tá gostoso? Toma, toma, toma. Ou também tem aquela. Mano, eu juro pra você que esse susto gelou, gelou tudo. Porque o bichinho apareceu antes de eu chegar lá. Gelou. E esse, gente? É... Vai, já canto. Peraí, eu tô com medo. Não, não me assustou agora. Usar o mesmo são duas vezes não funciona com um cavaleiro. Usar o mesmo poder duas vezes não funcionará nunca com um cavaleiro. Referências, refer referências. Referências, referências, referências. Ah, jura que a última sala é essa? Pera, errado. Certo. Certo. Certo. Nossa senhora! Oh, é a minha H. dia 2. Ah, de novo! Olha isso, mano! Musiquinha gente! nossa oh Samara, oh Samara, oh Samara, Samara, Samara, Samara. Que você me trai! Que você me dar. Dar. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem like, favorito, inscreva no canal. Compartilha o vídeo, por favor! Fala pros seus amigos sobre o bem, sobre a minha pessoa. Ver se eles gostam também do canal. Sempre bom encontrar gente nova no canal. Eta plats på Födorsö i 3 ytter på Swag Fallo